Bem pessoal, vou dar continuidade aqui ao tutorial, aproveitar o exemplo da, que eu fiz aqui anteriormente sobre as variáveis de ambiente e vou fazer, vou faz, fazer uma breve explicação como que a gente pode tirar o maior proveito de uma aplicação em Node através da auto escalabilidade que ele possui. Então esse servidor aqui que a gente utilizou naquele tutorial, ele simplesmente vai responder a uma única instância do Node vai responder às requisições que fizer o diretório root com essa mensagem aqui. Então, a gente pode tirar um pouco mais de proveito de nossa aplicação, dos recursos do computacionais. Vamos supor que você tenha um processador com quatro núcleos, você pode ter quatro instâncias do, do, seu, do seu servidor Node aqui, trabalhando ao mesmo tempo, um em cada núcleo, para obter uma, uma, uma maior versatilidade na e se tratando de responder às requisições dos clientes. Então, a gente pode... Tem alguns pacotes interessantes aqui que a gente pode utilizar. Um deles aqui é o cluster. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode tirar esse proveito aí do, das aplicações. Então, a gente pode vir aqui, inserir o cluster. E aqui no cluster a gente tem um os métodos ele pode utilizar alguns métodos e tem umas, tem umas uns objetos interessantes que a gente pode estar tá manipulando aí para fazer a nossa aplicação ser um pouco mais mais versátil digamos assim então a gente tem aqui um, a gente pode dar, dar por exemplo o cluster fork conhecido como fork para ele meio que criar um processo filho, e alguns atributos que a gente pode utilizar para diferenciar o processo master, que é aquele criador dos filhos, de seus filhos. Então, uma estrutura básica aqui que a gente é, é muito, muito costumeira em, em se desenvolvendo aplicações paralelas, né, é o, a gente testar se, se quem está executando no momento é o pai ou o filho, ou o filho e assim poder tomar alguma decisão e executar uma determinada tarefa específica para cada um deles. No nosso caso a gente quer otimizar a resposta desse, a resposta do servidor, né? então aqui, então a gente pode começar aqui com um if, Vou colocar o else. Então a gente testa aqui primeiro if cluster, se esse cara que está executando aqui agora se ele for o um master, o que é que vai acontecer? Então ele vai criar os processos filhos. Então a gente vem aqui vá colocar aqui o número de, o número de, de, de processos filhos que eu vou criar vai depender da quantidade de, de núcleos que minha CPU tem. Então uma maneira interessante de se obter isso é através, da, através do pacote OS, então a gente cria aqui o OS, então require pacote OS, esses pacotes são nativos do Node. Então, a gente vem aqui vamos definir, por exemplo, eu quero utilizar exatamente a, a quantidade de, de núcleos que a CPU tem. Então, a gente chama o método CPUs e obtém o LEN, que é exatamente a quantidade de processos. Aqui a gente dá um console.log, só para dar alguma informação. Então, master, criando nodes, Filhos, né? Então aqui, aqui dentro, a gente faz a lógica do processo master, que basicamente consiste de um for de menor que n, a gente vai criar aqui os processos filhos, então cluster, aquele comandinho for, o que, é que ele vai, o que é que ele vai fazer? Para cada um dos núcleos que a gente obteve aqui, ele vai criar um processo filho, e cada processo filho vai simplesmente responder as requisições, só que a gente vai poder saber, verificar que as requisições são respondidas por diferentes processos, a depender da, da situação em que se encontra a máquina. Com isso você consegue dar um speedup na sua aplicação, conseguir obter um, um, um ganho em desempenho, né, através, da, através da uma paralelização digamos assim, do, do processo que está executando o serviço. Então, beleza, aqui tem alguns eventos que a gente pode registrar aqui, como, por exemplo, esse evento aqui, online, que vai indicar quando que o, que o cara tá, foi criado, né, processo, então, a gente põe aqui a nossa função, anônima, ela recebe como parâmetro um, um objeto, work, então a gente dá um console, um só para identificar aqui mais ou menos, né? então, vou colocar aqui o worker, criado, e a gente coloca o processo, o, o id do processo, né? a gente acessa através dessa maneira, a gente imprime aí o, o, o process id, e também tem um, um evento chamado exit, que é quando ele for destruído, né? Quando o processo for destruído a gente pode simplesmente fazer alguma fazer alguma lógica aqui identificar qual foi o tipo de sinal. A função aqui recebe nesse caso aqui ela recebe três parâmetros, o primeiro é o work, o código e o sinal que ele emite quando quando ele for finalizado, né? Então, aqui a gente pode fazer uma uma lógica simples para caso isso aconteça, ele ele criar mais um mais um filho. Então a gente pode colocar aqui console só para a título de informação, né, que, aqui, que é que aconteceu. A gente pode imprimir o, o ID e o sinal. Então a gente põe aqui worker. Pode colocar o ID. Worker Process PID uh, Code Certo? Code. a gente põe o code e o sinal que ele envia, e aqui a gente já pode fazer o outro fork que é para identificar que esse cara finalizou e já pode ser criado mais um elemento, então esse aqui é o código do master, você vê que ele é limitado apenas a criar os, os processos filhos, certo? E vamos partir agora para a execução do processo filho, então, que é exatamente esse else aqui que a gente havia criado. Então, aqui simplesmente fica a criação do, do, do, da nossa aplicação. Eu vou pegar esse, esse trecho de código aqui, colocar ele para cá. Vou já instancio aqui, né? criou a aplicação express. Aqui, ao invés desse get a gente faz... vamos colocar aqui esse trecho só tentar para ficar legal então beleza, aqui no nosso get a gente pode simplesmente enviar, dar um res send, aqui eu vou substituir pelo que é o exemplo anterior, né? então a gente põe process pid e a gente pode apagar esse aqui, beleza? e vamos analisar aqui a, a resposta que envia. Então, toda a requisição que for feita ao diretório root, a gente vai imprimir, dizer que vamos colocar pelo menos uma mensagem aqui para "olá", só para identificar. Beleza que a gente criou o nosso app, né? nosso app está escutando na porta oito mil e a gente servidor executando na porta oito mil aqui a gente pode pode colocar o process ID para a gente ver que os caras foram realmente criados e aí a gente pode testar a nossa aplicação vamos ver se vai dar ok eu havia passado umas variáveis né então eu posso excluir isso aqui não vou utilizar mais e aqui a gente pode executar o Node Server. Vamos lá, o que foi que ele deu aqui? ah, Certo, ah, esqueci. Ah, tá, faltou, faltou o operador aqui para juntar. Certo, vamos dar um o Node Server então a gente percebeu aqui que foram foram criados quatro workers a gente vê aqui os PIDs, os process, process IDs e aqui uh, a execução do, do, de cada um deles né e a gente pode verificar aqui a fazendo requisições fazendo requisições a, a essa porta está okay. localizado no localhost porta 8000. Então vamos lá localhost 8000. Opa. Já obtemos uma resposta. Então aqui o que é que ele está o que, é que tá identificando aqui? O process, o processo cujo ID é o 2946 acaba de me responder aqui com mensagem olá. Então a gente pode dar um, um F5 aqui e verificar. Uma hora ele vai alterar esse esse PID, né? Não necessariamente vai ser o mesmo. Vamos lá, abrir novamente aqui 2946. Todos estão respondendo 2946. Então, bem, aqui ele poderia responder com outro PID. A gente tem quatro, quatro caras executando. Vamos ver se ele. Vai abrir aqui. Opa, outra outra resposta. Então, processo 2944 foi quem já manipulou essa essa resposta aqui pelo Chrome. 2944, 2946. abrir aqui outro outro browser para a gente verificar o que, que pode ser retornado. Localhost 8000 e 2945 então a gente tem a gente tem 2946, 2944 e 2945 ou seja cada diferentes nós temos aqui diferentes processos respondendo a diferentes requisições em diferentes browsers então dessa forma aqui você consegue obter um maior uso do, da escalabilidade do Node, e aí você você pode você consegue obter um certo ganho na, na execução da sua aplicação. Bem, isso aqui foi, foi uma aplicação muito manual, lógico que tem muito que pode ser feito aqui e melhorado, e o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é que existe realmente um, um pacote interessante que faz esse, esse processo todo para a gente que é muito utilizado pelo, pelo pessoal aí, desenvolvendo aplicações, é o PM2, esse aqui ele, ele já possui um load balance embutido, ou seja, ele já faz todo esse processo de gerenciamento para você, inclusive outras funções que permitem que seu, que seu app seja bem monitorado, você consiga obter realmente uma, uma, uma ferramenta bem profissional aí para sua aplicação um maior controle e, e, e ser menos sujeito a, a falhas. Né? Então sua aplicação realmente fica, fica bem, bem protegida utilizando sempre os recursos na máquina. Inclusive é, a recriação automática em caso de, de falha, de, de, de, algum, de, de algum problema, em algum processo filho ele automaticamente recria os processos e aí mantenha sua aplicação sempre funcionando. Eu recomendo a, a, a instalação, já, já instalei e utilizei. Esse, esse pacote realmente funciona muito bem. E aí é isso. Espero que vocês tenham tirado proveito aí dessa, dessa aula. E é isso aí, valeu.